Você viu? Você me diz. Ah, o espelho da esquerda não funciona. Algo está bloqueando o mecanismo e impedindo que o espelho suba. Entendi. Parece que terei que voltar para o subsolo. crânio com ossos cruzados. Que encorajador. Onde é que eu tô? O sistema de suspensão magnética está localizado neste nível do subsolo. Todos os quartos daqui estão cheios de aglomerados eletromagnéticos. Posso usar um PEM neles. Será que vai me matar também? Esperemos que não, Major. O quê? Eu poderia ser esmagado por uma parede de ímãs? Teoricamente, isso não devia acontecer, mas é só uma hipótese. Nunca estive aqui antes. Sério? Isso é estranho. Bem, tanto faz. Camarada Major, já chegou no VVC? Quase. E o que isso significa? Significa que tô quase lá. Tô na câmara da suspensão magnética, procurando uma maneira de abrir as portas de entrada. Pode abri-las pra mim? Não, não posso. Não tenho as ferramentas. Esta é a sua responsabilidade. Então sai da minha cola. Camarada, espere. Por acaso, viu o Oleg? Depende de quem for, Oleg. Meu parceiro. Trabalhávamos juntos. Ele dizia que estas coisas nos matariam. Ad... Eu não estou te ouvindo. Aquelas aberrações e seus malditos bigodes de novo. Sem fechadura. Ah. Onde está o relé, Charles? Não, Não vejo nada nas paredes. Pra que serve essa porra de labirinto, afinal? É o um sistema de suspensão magnética e foi desenvolvido por cientistas da Universidade Politécnica de Kiev. É um dispositivo muito complexo e abrangente que altera sua configuração de acordo com a situação. Então esse é o plano B em caso de desastre natural? Entre outras coisas, mas sim. É, antes de tudo, um teste do sistema de suspensão magnética. Ele será aperfeiçoado aqui sob condições terrestres para que possa ser implementado no espaço. Ciência é poder, não há como negar. Mas ainda temos de encontrar uma maneira de passar por todos esses malditos ímãs. Chamamos chapéus, ternos. Tá bom, vou seguir em frente. Aí, Sergei, você tá bem, cara? Charles, o que o Molotov tem contra o Dr. 79? Por que ele teve que tramar essa comissão dois dias antes do lançamento do Collective? Está tudo pronto. Exatamente por que está tudo pronto? O que quer dizer? Está dizendo que o Molotov e sua comissão querem roubar os frutos do trabalho do 79 dois dias antes do lançamento? De fato. A avaria que o Petrov causou é um excelente pretexto para mostrar que o Dr. 79 é incapaz de supervisionar a instalação 3826. E, consequentemente, a polimerização da União Soviética. O que o chefe tem a ver com isso? É tudo culpa do Petrov. Foi ele que fez os robôs transformarem a instalação num monte de cadáveres. Eu temo que o camarada Molotov não se importe com a quantidade de vítimas, mas o camarada c79 também não. O quê? Do que você está falando, Luva? O chefe está fazendo tudo o que pode para resolver isso. Na verdade, camarada Major, é você que está fazendo tudo o que pode para resolver isso, não o doutor 79 Mas foi ele que me mandou aqui. E por que é que ele faria isso? Pense logicamente, tanto o camarada 79 quanto o camarada Bolotov saem ganhando se as informações sobre essa avaria terrível não se tornarem públicas. Porque ninguém acreditaria que um punhado de traidores são responsáveis pela merda toda. Todo mundo pensaria que os robôs soviéticos são perigosos. É isso. Mas que conclusão devemos tirar? Só que, teoricamente, os camaradas Setienov e Molotov devem ter um grande interesse em acabar com esse pesadelo o mais rápido possível. Não é verdade? Sim. E daí? Estamos vendo uma luta de poder comum. Em vez de pedir ao governo para enviar tropas para a instalação 3826 para destruir os robôs hostis, prender Petrov ou acabar com isso de alguma outra forma, o Dr. 79 está fazendo tudo o que pode para esconder a tragédia de todo mundo, incluindo o governo. Não podem enviar o exército, tem muitas pessoas, alguém pode vazar informações, aí acaba tudo de uma vez. Mas apenas homens confiáveis poderiam ser enviados para a instalação, como a unidade Argentum, leal ao 79. Eles poderiam se unir aos robôs de combate e restaurar a ordem no pescar de olhos. Mas eu não tenho o que te falar sobre isso, não é? Mas isso é, quer dizer, a carniça defumada. Por que tem que ser tão complicado? Porque o Dr. 79 não pode enviar tropas ou robôs de combate sem a autorização do politburo? É. Ele está fazendo tudo o que pode para garantir que o governo não saiba o que aconteceu. Por que acha que é assim? Por que os inimigos tirariam o Collective dele? Agora, quando tudo estiver construído e pronto para ser ativado, qualquer idiota com um crachá poderia executá-lo? Exato. Está tudo pronto. Basta corrigir a avaria e pressionar um botão. Gênios, criadores e engenheiros já fizeram o trabalho. Tudo o que resta fazer é desfrutar do trabalho deles. Em outras palavras, o camarada Molotov quer colocar o Dr. Setyanov na cadeia por causa do que aconteceu aqui e assim assumir as instalações? Para falar a verdade, ele quer liderar o Collective. Mas como todos vão ser iguais lá? Alguns mais do que outros. Não, eu sei que os membros de alto escalão do Partido Comunista terão mais autoridade no Collective do que os cidadãos comuns, mas tudo bem. Quer dizer, alguém tem que tomar as grandes decisões, né? Você acha? Por quê? Me explique. Bem, em primeiro lugar, alguém tem que ser responsável por eles. Não é como se todos pudessem ser responsáveis por tudo. Todos é o mesmo que ninguém. Alguém tem que assumir a responsabilidade, alguém tem que tomar as rédeas, certo? Se o mundo inteiro não fizesse nada além de discutir as grandes decisões, ninguém nunca faria nada. Passariam o tempo todo falando. E se você estiver enganado? Você diz que o mundo inteiro nunca pararia de discutir as decisões importantes. O Collective é uma mente coletiva. Por ser uma mente que se fundiu numa só, a humanidade saberá de imediato tudo o que alguém quer expressar. E no Collective, a responsabilidade não será determinada pelo medo da punição, mas sim pela consciência. <risos> alguém já chegou até esse nível, mesmo aqui na União Soviética? Não somos perfeitos sem falar no resto do mundo. Absolutamente certo. O mundo pode não estar pronto para o lançamento do Collective. Os líderes da União Soviética entendem bem. E é por isso que o partido terá autoridade discricionária especial dentro do Collective. O que há de errado nisso é assim que sempre foi. Será mesmo? Ou sempre houve um líder indiscutível? Um mestre dos fantoches que controla o politburo, o conselho dos ministros e todo o resto. Tá tentando me dizer que vai haver um único líder no Collective? Estou tentando dizer que as pessoas vão se conectar ao Collective através de um neuroconector. Quer dizer, um dispositivo mente? Todo mundo sabe disso. O dispositivo mente é para os cidadãos comuns. Mas os indivíduos em posições de liderança privilegiadas terão conectores gravados especiais que lhes concedem maior prioridade na rede. Então até os líderes serão iguais. Isso é uma coisa boa, certo? Mas o Collective só pode ser lançado através do Conector Alpha. Ele é a chave para tudo, incluindo a atribuição de autoridade discricionária. Então o Dr. 79 tem o Conector Alpha agora, e o camarada Molotov quer expulsá-lo das instalações para que possa pegar o Conector Alpha para ele. Exato. O número de pessoas mortas aqui, como resultado da traição do Petrov, não importa para o camarada Molotov. <risos> Ele quer assumir o controle do Collective, e é por isso que está vindo aqui agora. Carniça defumada. Nunca gostei daquele cara. Ele está sempre reclamando do 79, mas não esperava nada assim dele. Temos que nos apressar. Uhum. Salvando dados